Oi, gente! Como é que vocês estão? Bom dia! Aqui é o pastor Carlos de novo, com mais uma é, meditação a respeito da teologia, da cristologia, não, a respeito de Jesus e das coisas que Jesus nos ensinou para que nós continuássemos nessa caminhada, não? de discípulos, de pessoas que aprendem com Jesus, de pessoas que querem cada dia mais se parecerem com Jesus. E a cristologia é essa branca da teologia que nos ensina o caráter, a pessoa, eh, todas as motivações, o porquê, o por como. Então, assim, nós temos eh, no nosso canal, no canal do professor Walter Bini, já tem ali toda uma parte da Cristologia antiga, né, da Cristologia primitiva, e, e tem outras partes de Cristologia também, eu acho que na língua espanhola, e eu estou falando essa fala em português, mas na verdade a Cristologia que eu trago é, a respeito do, do, do, do cânone, da, da, da tradição canônica, é mais uma, uma Cristologia a respeito das palavras que Jesus, dos ditos de Jesus e do que Jesus realmente é, quer fazer para transformar a vida de todos aqueles, que são cristãos, não importa de qual religião, não, a gente está falando de Cristo, não estamos falando de dogmas, não estamos falando de nenhum tipo de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo. Então fique aí com a gente que a gente vai falar a respeito de hoje. É, eu queria citar... João, é, a partir, é, capítulo 10, não? E, e a partir do versículo 7, Jesus começa a explicar e dar alguns e dar alguns elementos explicativos a respeito dessa noção é, daquela palavra que ele diz, Eu sou. Quem eu sou? para que eu vim e qual o motivo, né? E o que, que eu quero fazer, o que, que eu quero deixar para vocês, como encorajamento, como alerta, mas também falar da minha pessoa, de, do Cristo, falar do que o Cristo veio fazer. Então, é, Jesus ele começa o, o capítulo, é, versículo 7 do capítulo 10, ele começa dizendo assim, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, quando Jesus tira esse conceito, eu sou a porta, é porque, seguramente, muitos outros se apresentaram como a porta, muitos outros se apresentaram como o Messias, muitos outros se apresentaram como a solução. E Jesus disse, no versículo 8, Eles todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, olha só, ele está explicando que já vieram outros antes dele e que essas pessoas são bandidos, né? são ladrões e salteadores. Quem é o ladrão? Ladrão é alguém que toma para si algo que não é seu. Então ele fala, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ou seja, parece-me que é, Deus, é, ele, quando criou o homem, ele colocou, ele soprou o espírito né, a ruar, dentro do homem, ele também colocou em nós alguns elementos, alguns elementos que nos identificam com Deus. E Jesus aqui, ele, ele confirma isso, ele diz, olha, vieram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram, não lhes deram um ouvido. Ou seja, parece quase que Jesus está dizendo que as suas ovelhas, as ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus, elas têm um timbre, elas têm um sinal, uma voz, Eu não sei se vocês estudaram, chegaram a estudar, ter o prazer de estudar para o professor Walter Bini, a respeito do Espírito Santo, ele fala daquela pequena voz, é a Call, é a pequena voz, né, uma vozinha, que é aquela voz do Espírito Santo, que quando... É, Todas as vezes na Bíblia, no Velho Testamento, vem citado que eles ouviram algo, era uma, aquela voz daquela colomba, na verdade, era uma vozinha, né? era, uma, era a voz do Espírito Santo, como uma vozinha muito é, sutil, muito é, voz feminina, voz assim suave, gostosa de ouvir. Então, parece que dentro de nós tem esse, esse, esse, esse, esse, esse nossos ouvidos espirituais, eles escutam essa voz. E Jesus aqui, ele diz isso, ele diz. As ovelhas não os ouviram. Aí Jesus, de novo, pela segunda vez, ele diz: Eu sou a porta. Né? Ele diz: Primeiro eu sou a porta das ovelhas, agora ele diz: Eu sou a porta. Agora ele diz: Eu sou a porta absoluta. Absoluta, né? E ele diz: Se alguém entrar por mim, não, e ele está tomando para si. A direção, porque uma porta ela fica numa casa, num prédio, alguma coisa, mas ela tem uma, uma direção de entrada, tem uma direção de saída, né? É, por exemplo, a porta nunca se coloca do lado da casa, se coloca na frente da casa normalmente, né? Ou no fundo e tal. Então ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, né? Então ele diz... Olha, vieram outros antes de mim, essas pessoas não foram mandadas pelo meu Pai, ainda bem que vocês não ouviram a voz dessas pessoas, glória a Deus, por isso que vos protegeu, mas eu sou a porta. vocês querem saber, eu sou a porta. né? E quando Pilatos perguntou para Jesus, você é o rei dos judeus? Ele disse, você os diz. Você é o Cristo, Você vocês estão dizendo. Nesse caso, ele diz, eu sou a porta. Só que quando Jesus diz eu sou não é aquele mesmo eu sou de Moisés lá no princípio né é quando Moisés pergunta senhor quando as pessoas perguntarem qual é o Deus que está me mandando ele disse Deus disse Dizem assim para eles o eu sou o que sou, estou mandando. Então toda vez que Jesus pega para si, ele está somente repetindo que ele é Deus, que ele está no Pai, que o Pai está nele, e que o eu sou, ele fala, o eu sou agora é a porta. A porta não é mais nenhum homem, não é mais nenhuma denominação, não é mais nenhum dogma, a porta é Cristo. A porta é Cristo. A porta é o Filho de Deus. A porta é o tetragrama encarnado na Terra. Então ele diz, eu sou a porta se alguém entrar por mim então ele fala com certeza eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo olha então tipo ou, ou como dizer, diziam nos estudos teológicos né ou ele é deus ou ele é um megalomani porque alguém que diz eu sou né eu sou o pão da vida eu sou a água da, da vida eu sou o filho de deus ele pode ser ou ele é deus ou ele é um grande megalomani não aí ele diz. A pessoa que entrar por Jesus, ele diz, será salvo. Mas ele diz algo mais interessante, ele diz, entrará, sairá, não, e achará pastagem. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é que muitas vezes, né, na sua Cristologia, ele está dizendo que muitas vezes as pessoas entraram por portas erradas buscando alimento, buscando sustento espiritual, manutenção espiritual. Né? Muitas pessoas saíram em busca disso também, mas não acharam. Uh, eu acho que Amós, capítulo 8, diz que um dia, chegaria um dia que as pessoas correriam de um mar a outro, de um lado a outro, com fome e sede. Mas não era fome e sede de alimento, de comida, era fome e sede da palavra de Deus. E agora nós temos a palavra de Deus encarnada aqui na Terra. Falando essa coisa, olhando para judeus, olhando para homens, olhando para as pessoas que estão procurando, ele diz, olha, eu sou a porta, né, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá, mas a coisa é importante, achará pastagem, encontrará o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz andar por pastagens, por pastos verdejantes, né. Então, Jesus ele, ele, ele, ele explica essa, essa ênfase, ele dá esse contexto e ele fala uma coisa que agora realmente ele mostra a, a, a característica, a diferença entre o nosso Deus, a diferença entre o que Jesus veio fazer e a diferença do que pode ser uma grande armadilha, uma grande pedra de tropeço para a vida de todos aqueles que ainda não entenderam quem é o eu sou quem é a porta e o que essa porta nos proporciona porque ele diz quem entrará por essa porta será salvo ele não coloca mais ou menos não coloca se, por, é, por acaso se não ele diz quem entrará então a primeira coisa é encontrar essa porta é caminhar por essa porta se alguém aqui de vocês não leu ainda eu recomendaria ler o livro o caminho do peregrino né o peregrino do John Bernan, john bórnia ou João Bernier, como se diz em português, e é o peregrino, né? ou o, o caminho do peregrino. Esse livro ele é maravilhoso. Esse livro ele é um livro de discipulado interessante, falando daquilo que são a, as vivências do, eh, que um cristão encontra no seu caminho do início até o fim. E esse livro, ele realmente começa já com a, uma fala de... É, um homem que diz que o dia que ele encontrou Jesus, ou o dia que ele teve a consciência de Jesus, não é como hoje. Hoje nós temos teologia da prosperidade, o dia que você encontrar Jesus, você vai ter carro novo, casa nova, mulher nova, vida nova, tudo novo. Então, é, você, não é a teologia do coaching que você é o centro da vontade de Deus, que Deus fez tudo por você, que você é maravilhoso, que Deus tudo gira em torno de você também. Não é essa. Não não, não é essa. Então, esse, esse livro, para não ficar aqui alongando, esse livro, ele fala que o dia que esse homem tomou consciência de Jesus, um grande peso, um grande fardo, foi colocado nas suas costas. Não. E que esse fardo seria tirado no dia que ele encontrasse uma porta. E ele estava na cidade que chamava Cidade da Perdição. E os familiares dele não entenderam a, essa esse encargo que ele teve. E ele queria tirar aquele peso. E aquele peso que ele tinha nas costas era aquele peso que ecoava das palavras de Jesus, que dizia, vende a mim todos vós que estáis cansados, afatigados, e eu vos aliviarei. E vou tirar o fardo pesado e vou colocar um leve nas costas de vocês. Então, veja bem, o e outra coisa, o livro ele é tapeçado inteiramente de textos e é, indicações bíblicas. Não é um livro, não é um romance, não. É um livro realmente interessante. E fala disso. Então, esse homem, ele parte para procurar, ele tinha que chegar até uma porta. Depois da porta, aí, aí que o processo iria começar realmente. Então... E é, eu recomendo a vocês a lerem. E, então, Jesus ele cita essa coisa. Ele, fala, ele começa dizendo assim, olha, eu sou a porta das ovelhas. Para quem entende essa questão de pastor e ovelha. Mas a um certo ponto, ele diz, eu sou a porta. Imperativo. E ele não diz, eu sou a porta diz não. Ele diz, eu sou a porta, eu sou a única porta, a grande porta, a única porta, grande ou estreita, não importa. Eu sou a porta, a porta estreita, eu sou a porta. Eu sou a a única possibilidade ele usa esse, esse termo bastante duro e ele só que ele diz que entrará por mim vai ser salvo então a primeira coisa é conquistar essa porta e é chegar até essa porta e ele disse que quando você entrar e conseguir chegar nessa porta você vai entrar vai encontrar alimento vai sair vai encontrar alimento porque deus veio realmente para isso não para fazer esse essa conjunção entre a, a criatura e Deus, o retorno finalmente do homem para Deus, não? Aí Jesus, ele disse que antes dele vieram ladrões e salteadores. Então, ladrões e salteadores. E ele diz que as ovelhas não ouviram a voz desses ladrões e salteadores. Não? Porém, as coisas mudam na vida. E Jesus ele vai falar agora a característica daqueles ladrões e salteadores. Na verdade, ele vai falar do ladrão maior. Ele vai falar do grande ladrão. Quem é que está roubando a tua vida? Quem é que está roubando a tua comunhão com Deus? Quem é que está roubando a tua paz e a fé que você tem? E a, e a certeza que você tem em Cristo? Quem é que está roubando? São os comentários, são os feedbacks. São as pessoas que não gostam de você, são as pessoas que falam mal de você, são as pessoas que não acreditam em você, são as pessoas que tentam te colocar para baixo. Hum. De repente, por trás disso, tem um personagem. O versículo 10, João 10, 10, é Mas o ladrão, o ladrão, o ladrão não é porta, o ladrão não tem pastagem, o ladrão não tem salvação, né? o ladrão você não pode entrar e sair uma vez entrado você não sai mais não então Jesus diz assim olha o ladrão vem somente a palavra somente ele diz ele vem só por um motivo só por um motivo quando o ladrão chegou para Eva e disse para Eva. Mas foi assim que Deus falou. Ele não chegou gritando, ele não chegou, não, ele chegou de maneira sutil. Ele chegou de uma maneira muito elegante, com palavras persuasivas. É o que acontece hoje, com palavras bonitas, com palavras que que chegam a fazer com que a pessoa creia que Deus está errado, que é a pessoa que está errada. É aquela essa teologia do coaching, que você é o centro do mundo e que Deus errou. Quando ele te falou alguma coisa, ou quando você entrou no projeto de Deus. Então, muita atenção. Jesus disse, o ladrão não vem, o ladrão vem somente. Ele não vem para outras coisas, ele vem somente. Quer dizer, o objetivo do ladrão é, e Jesus sotolinha. Roubar. Então, a primeira pergunta: Quem está roubando a tua comunhão com Deus? Quem está roubando a tua fé em Deus? Quem está roubando a maneira que você tem? Quem foi que te enganou para que você cultue a Deus de uma maneira errada? Para que você leia a Bíblia com uma mente errada? Para que você entenda o Espírito Santo de maneira errada? quem foi que te roubou? Porque ao partir do momento que ele rouba a tua certeza, ele rouba a tua segurança, você se transforma em uma vítima frágil. Porque... Enquanto nós temos fé em Deus, enquanto nós cremos em Deus, enquanto nós estamos no caminho, nós temos a força do Senhor. Mas quando é colocado em dúvida, em xeque, muitas coisas, o que acontece? Você vira uma preda fácil. Você vira aquela preda, é, aquele, aquela ovelha que está solitária, longe da do, igreja, do, do, do, do grupo. E aí você vira realmente preda fácil. Porque aí ele vai, ele vai dar sequência à obra dele. E qual é a obra desse ladrão? Ele diz que ele vem para roubar, ele rouba. Então ele coloca dúvida, ele, porque quando a gente é roubado a gente sofre um trauma. A gente sofre um trauma. Tem pessoas que ficam paradas, pessoas que não têm reação, pessoas que ficam é, com medo de tudo. Então quando ele faz isso, quando ele faz isso, ele. Comete, ele consegue realmente fazer algo assim que que compromete toda a questão, a questão do uh, do assalto que ele está fazendo. E depois ele diz que ele veio para roubar, ele veio para matar. E matar significa tirar a vida mesmo. Tirar a vida. Então ele quer tirar, além de roubar, ele quer tirar teus sonhos, ele quer matar os teus sonhos, ele quer matar as tuas esperanças, ele quer matar a aquilo que Deus colocou dentro do teu coração não sei se vocês lembram da parábola que diz que uma semente foi colocada na rua mas aí o sol foi tão quente que matou aquela, aquela semente então o que acontece? ele vem para matar, mas no final de tudo no final de tudo a terceira coisa, ele vem para destruir então ele rouba, ele mata ele destrói e quando ele faz a destruição acabou não tem mais possibilidade, porque ele vem, ele vem uma sequência, ele não acaba com a tua vida espiritual assim rápido. ele não acaba com a, sua, com a tua mente de maneira rápida, ele não acaba com as esperanças que você tem de maneira rápida, ele faz isso em sequência e com tempo, porque ele tem tempo, ele tem calma, e às vezes a gente não percebe que estamos andando por caminhos de morte, aí Jesus vem nos ajudar, mas antes de falar de Jesus, eu quero ler com vocês, é, Tiago, eu quero ler com vocês Tiago, porque Tiago, ele fala de algo é, fantástico, ele, ele se eu não erro ele explica esse nosso esse, essa, essa questão essa questão né? Tiago veio para matar, roubar e destruir, preste atenção e Tiago, o que, é que ele diz? Né? verso que é Tiago capítulo 1 a partir do versículo 13 ele diz assim, olha porque a gente pode falar, mas olha, eu, eu fui tentado como foi tentada a Eva. Aí Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ah, Deus está me provando. Então, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Não. Ao contrário, preste atenção, cada um é tentado pela própria cobiça. Lembre-se, o diabo vem para matar para roubar matar e destruir cobiçar é desejar algo com um coração apaixonado mas atenção por aquilo que a gente está cobiçando cobiçar não é igual a amar cobiçar não é igual a trabalhar para ter cobiçar às vezes é querer algo que não é não nos pertence aí ele diz: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta ao contrário cada um, cada um cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça quando esta a cobiça o atrai e o seduz veja bem cobiçar é um desejo é um desejo feio e a cobiça ela atrai ela atrai você veja bem que a bíblia diz que Eva, ela viu a o fruto e os olhos viram e aí vai processado para a mente da mente vem processado para, o, para o, o gosto, e aí depois a mente deu um comando para a mão. Então veja bem quantos processos estão envolvidos nisso. Então diz, ao contrário, cada um, é quando é tentado, é tentado pela própria cobiça. Quando esta o atrai, então primeiro a cobiça o que, que faz? Ela tira você do teu ambiente, ela tira você do ambiente de proteção e traz você para ela porque aí vai ficar só você e a cobiça, né? ela te atrai. E depois, quando você está fragilizado, quando você está longe do teu mentor, quando você está longe do teu pastor, quando você está longe da tua comunidade, quando você está longe da palavra de Deus, quando você está longe da comunhão, quando você está longe da pregueira, diz assim, ó, ela o atrai e o seduz, e diz, olha, fica comigo, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa pra, de estar, então, fica aqui comigo. Aí, versículo 15 diz, então a cobiça, ou seja, o mal, depois de haver concebido, e olha só o, o processo que acontece, roubar, matar e destruir. Olha o que a cobiça faz, vamos dizer que a cobiça seja o diabo, seja aquela vozinha lá da serpente, seja aquela voz do, do, não, lá do princípio. Ela te atrai, ela te seduz. E quando nós somos seduzidos, nós nos entregamos de corpo e alma. Aí, o terceiro passo diz que ela concebe, concebe gerar, gerar no, na tua alma, gerar dentro do teu ventre, como uma mãe gera um filho. Depois que o filho é concebido, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Uma vez que você caiu na, na, na, na armadilha da cobiça, então a cobiça ela pega, ela te atrai, ela te seduz, ela te engravida, depois que você dá a luz ao pecado, não? E o pecado, uma vez consumado, ou seja, visto, palesado, claramente, gera a morte. Olha que lindo, né? Então, tomamos cuidado com isso. Mas aí, irmãos, não fica nisso. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, ler bem é, o, que, o que Jesus tem é, colocado pra gente e... e Okay, okay. e aí colocado para gente então olha o que Jesus fala ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir porém porém, versículo 11 aliás, não, a parte B desse versículo diz, porém, olha o que Jesus vem eu vim para que tenham vida enquanto o diabo, o inimigo quem quer que seja, a cobiça quer te matar, a primeira coisa que Jesus diz é vida, vida, vida, vida. Mas como é esse tipo de vida? Não uma vida realis, não uma vida rasa, não uma vida triste, uma vida em abundância.